Agora a hora não é de descansar, né? Não posso descansar agora. eu Tenho que sentir a dor, levantar a cabeça e competir. O Hugo ele já tem mais tempo de saltos do que eu tenho de vida. No começo, eu sentia que tinha uma diferença, principalmente da idade, da experiência dele, é, os contatos que ele tem, a maneira dele... Ele inteligência já está muito mais desenvolvida do que eu, porque eu ainda estou crescendo, ainda estou descobrindo.